Olá guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, mais uma exploração. Acabaram de passar essa lenda aqui pra gente, né, Thaís? Isso mesmo. A gente estava na cidade é, perguntando sobre uma outra lenda que tinha nos passado. Nós estava numa farmácia, pessoal. E a mulher da farmácia pegou e falou: Ó, essa lenda aí, essa casa que vocês estão falando aí, eu não sei onde é, mas eu conheço a lenda do carroceiro, né, Thaís? Uhum. Bem conhecida aqui, né? Sim. Falou, é uma casa que tá num sítio, é abandonada já há algum tempo. Ela parece que, que ele era até amigo do vô dela, né? Era amigo do vô dela. E ela contou pra gente a história dele: Diz que ele era um senhorzinho, é bem bacana, né, Thaís? Era amigo de todo mundo, Sim. né? E ele tinha um, um bar, um boteco pessoal na cidade, é essa casa aqui no sítio. E ele tinha um boteco na cidade, dá 4, 5 quilômetros daqui. E ele pegava todo dia a carroça dele, no cavalo dele, e ia pra, pra cidade, pro bar dele, pra poder trabalhar voltava no final da noite com a carroça dele e teve um certo dia que ele pegou tava voltando do do bar dele chegando perto da, da casa ele deu um infarto nele morreu o pessoal fala que deu um infarto nele porque ele foi encontrado na carroça né Thaís? Uhum. E o cavalo tava aqui na carroça parado e então acham que ele infartou no meio do caminho o cavalo conseguiu chegar até a casa como é o local que o cavalo já era acostumado a ficar Sim. chegou aqui e o corpo dele ficou depois foram encontrar viram que ele não abriu o bar no outro dia Chegaram aqui, ele tava na carroça morto. Falam que a casa é assombrada, hein, Thaís? Então. E que a carroça dele tá aí? Sinistra, hein? Vamos, vamos, lá dar uma vamos lá dar uma olhada. Vamos explorar esse local. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Vai. Thaís, começou a chover, hein, cara? Começou, chuve. Vamos, vamos. Olha o mato aqui, cara. Quer passar por aí? Hein? Nossa, peraí, caiu água aqui na Nossa. lente já. aí. Caiu? Cuidado cobra, amor, nessas gramas. Ó, oh, tem um poção ah, a carroça aí. dele aqui, ó. Isso aqui é uma poça, ó. É, um poço. a carroça dele aqui. Nossa. Olha, ele tá há muitos anos abandonado, isso. Olha isso, não tem nem mais que deu. Tem nada. Carroceiro? Nossa, Thiago. Pera aí, antes de entrar, vou dar uma olhada aqui, amor. Nossa, ah. tem uma esteira. Ui, tem... é um boi Nossa, mesmo. amor, olha ali em cima. Nossa, cuidado, não me não, iria, iria, não, iria. não iria. Olha isso, velho. Ó, tá estamos bebida É diz que ele levava de carroça as bebidas pro bairro Sim, aham né? uhum. Caraca, velho E deixar do mesmo jeito, né? É Você tá doido Carroceiro? Licença Tá oh. curtindo aí Peraí, deixa eu dar uma olhada atrás da porta Tá, olha aqui uma Será que alfieira. tem alguma coisa lá em cima, cara? Não sei, uma vela ou um negócio ali? Olha, tinha até estando, né? Relampiar? Tá mesmo. Relampia. Tá, e aqui? Deixa eu ver de baixo. Ué? Tiago, isso daí não. Acabo A pia é até aqui, ó. E essa parte aqui? Essa não tem? Não. Não. Que estranha. Olha a cortina é aqui, ó. Ó. Hã? Tem, uma, tem uma porta aqui, amor Amor, um banheiro Vou tentar filmar Cuidado, bicho, hein, amor Lá, eu não cara. sei se tem alguma coisa. Não. Olha lá. Depois de a gente vai ver aqui no Será que tem coisa? Então, amor, tem tá um banheiro aqui. Ó, que estranho. Banheiro. Casa grande, né? Casa grande. Mano, é, olha a minha lanterna. Assim, piscando. Ele eu... morava sozinho assim aqui nessa casa. Uhum. Que espalha de arroz? Será? Tá um cheiro ruim aqui, né? Tá. Aqui a porta. Tinha arrumado aqui, ó. Ninguém arrumou ele. Verdade. Nossa, aqui já era. Ó, aqui também, ó. Olha aí, esse negócio aqui que era isso? Não sei. É, é, pessoal. Mas é estranho, não é, amor? É estranho, porque ele lutou muito pra conseguir essa casa Sim. aqui. Então. Então. Olha, seu quarto. Hã? Seu quarto ia se nisso. Aham. Uhum. Um monte de aranha, ó. Um monte de aranha. Olha essa janela aqui, Moro. Nossa. Olha a lanterna? Já era. Olha que a pintura tá aqui. O que, tá que, que lá, você acha? O né? que, que você acha dessa casa? Ah, sinistra, mano. Sinistra. Pessoal, como eu falei para vocês, acabaram de passar pra gente, né, Thaís, aqui. Uhum. E. Cara, é sinistro pra caramba. E a história, né, velho? O cara era lutou. Né? lutou muito pra ter isso aqui. Né? Lutou, Thiago. Vamos dar uma olhada na carroça dele lá? Vamos. Casinha grande. Aqui foi chegando na casa dele, né, cara? Uh -uh. Ele infartou e morreu. Ó, oh, tá uma rua. Deve ter muita coisa aqui dentro dele, ó, mas não dá coragem de mexer aí. pessoal, imagina só. Ele tinha o barzinho dele, ele, ele carregava as bebidas, as coisas na carroça e ia pro bar. Ia pro bar. 5 km de carroça todo dia, ia e voltava. Imagina, pra ganhar o pão de cada dia, né? E conseguiu comprar a casa dele. Então, ó, tem uma luz ali, ó. Caraca, velho. Né? Ó, deve ter coisa aqui dentro, Thiago, só que não dá pra mexer aí. Não dá, né? Tá vendo? Ah, mas, ah, eu tô até com medo daquelas abelhas. O marimbondo ia ali, mas deixa eu tentar dar a volta aqui pra mim ver. Eu vou, vou encostar isso aqui. É, encosta a porta. Olha a vista, pessoal. Ai, eu queria ver a carroça ali, mãe? não dá pra mexer nela. Ela tá com esse negócio... Ai. Não dá, amor, ó. Se mexe, tem tenho medo de ter cobra, alguma coisa assim. Morro de medo de cobra. Olha, tinha uma calçada aqui. Olha o tanque aqui, amor. ó tinha alguma construção aqui também, ó. Ah, olha o negócio aqui também, ó. O quê? Ali, ó. Ah, olha o tanque. Será que dá para passar aqui? Nossa! Ixi, amor, é uma fossa aqui, ó. Não pode pisar aqui, não, ó. Ó, tá vendo o cano? É mesmo. Tem um negócio ali. Ah, vai dar meio que assim. Não é nada, ela é olha. Ah, é verdade. Estranho, né? Aqui, aqui a casa é baixa, ó. Fica é. em pé aí pra ver. Ó, a casa é baixa. Olha, uh -uh. é, galera. Acabaram de passar pra gente por... pra casa né, Thaís? Aham. Uh olha -huh. o negócio aqui, amor, ó. Acabou Uma ó, o fogão ali. Acho que era o fogão dele. É. Oi, oi. É galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. A casinha ali por dentro é sinistra, Thaís. É demais. É sinistra. É... Falaram que ela é assombrada. É... A gente vai ter que investigar uhum. tentar vir um dia à noite para poder investigar ver se realmente a casa é assombrada. O que eu fiquei triste é com a história dele. É né? um Sim. cara trabalhador, né, Thaís? E ele pegava todo dia a carrocinha dele, o cavalinho dele, ponhava as bebidas para ele, ia até no bar dele, né, para poder Sim. ganhar o dinheiro. Todo Conseguiu dia comprar, construir a casinha. Hein? Foi, foi chegando na casa dele, não sei aonde por aqui. Ele fartou, foi encontrado na carroça morto, né? deu um uhum. farte nele. É, dá dó, né? E ele Sim. lutou muito para ter a casinha dele tá aí. E o espírito dele, pelo jeito, continua aí na casa, então. Uhum. Vocês falam que é assombrada. Então. Né? Ou é porque a casa tá abandonada, né? Tem que Sim. investigar para ver se realmente a casa é assombrada, né? O uhum. que, que você achou? Ah, eu achei ela sinistra, Tiago. Sinistra, né? Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.